Bom dia, Nelson! Oi! Bom dia. Bom dia! Qual é o teu nome? Nelci! Nelci de quê? Dos Santos Souza! Você mora onde, você Bairro de Botafogo! É longe, hein? É aqui perto de São Pedro da aldeia! São quantos quilômetros? Ah, eu creio que tem uns 4 a 5 quilômetros! Só? Mais ou menos! E tu vem de bicicleta? Não, de ônibus! Ah, e como é que tu traz essas coisas todas? No ônibus! E eles deixam você trazer tudo? Ah, deixam os motoristas linha são tudo companheiros, amigos. É. E sempre nos favorecem. você vai vender o que aqui? Verdura, legumes, frutas, sola de amendoim. Como é que é essa história dessa sola de amendoim tão famosa? A sola de amendoim é um bolo da massa da mandioca, um beiju. Feito com a massa da mandioca, com o amendoim torrado. Leva também a farinha da tapioca, cravo, canela e açúcar. Ele é feito na palha da bananeira. É uma cultura... Dessa região e também já muito antiga, que é da época dos índios, também do Xilomo. E hoje nós preservamos essa tradição, essa história em forma de alimento, que já dura já há bastante anos. Mostra pra mim. É. Aqui, essa é a sola da amendoim o beiju. Essa, essa, todo o pessoal dessa região, daqui de Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama, Bacaxá, eles sempre cultivaram essa tradição, essa cultura. Mas só que ao longo dos anos, dos tempos que foram passando, eles foram mudando seus modos de vida e foram esquecendo essa tradição. Mas ainda tem algumas pessoas que ainda conservam para não deixar terminar uma coisa tão boa, uma coisa tão construtiva e também uma coisa que alimentou bastante famílias aqui nesse lugar, nesse bairro. E quem é que faz essas aí? Ah, Essa aqui a minha esposa faz, eu também faço a gente nasceu com isso, a gente é da, da área da roça, né? pertencemos quilombos. Isso aí é um produto quilombola ou um produto dos índios? Os dois, é. É associado um ao outro. É, é uma cultura muito antiga. E você é filho, neto de escravos? Não sei, não, não... Não, não, não. Mas um, um pouco de participa, participante. É que a minha avó, ela, partiu, ela era, uma, era cozinheira antigamente daquela fazenda, Campos Novos, né? muito antigo, sem vou contar, não era nem nascido. E ela contava muitas histórias daquela época, então a gente tem um pouquinho dessa, na verdade, desse povo forte. é né? a história mais tocante que você se lembra que a tua avó contou pra você. Foi? Qual foi a história assim, mais importante que você se lembra que a tua avó contou lá da fazenda Campos Novos? Ah, ela era uma das cozinheiras, pioneiras né, daquela época, era a cozinheira da fazenda. Quem era o dono da fazenda? Olha, na época eu não tenho muita lembrança de quem eram os donos, não. Eu sei que aquela... a minha avó e outras pessoas da época dela trabalhavam ali, né, como... Era, no ar, era o trabalho na área, era o serviçal daquela região, de cuidar, era cuidadoras, né? Daquela. daquela... Oi? Oh, <risos> Tem hoje? Tem. Oh, aí vai uma freguesa da sola. É, é a sola. Eu não aí, te disse que somente. é da sola? Tá, tá. Eu Você quero... vai querer uma? quero duas. Duas? Do é vinte, né? É, vinte. A senhora gosta da sola? Quero nada ah, Há anos? É? Muitos a anos. Você é, é buzena? Eu já eu digo que sim, né? Que eu moro aqui há é 18 anos. Eu já digo que sim. Minha buziana de origem. É tanto que eu passo aqui, não tô com dinheiro, eu vou para casa, faço é. o e já leva. É. Obrigada, é, viu? É cliente, tá. Tchau, amiga. tchau, que Favorece o nosso trabalho. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode. Não é. quero mais atrapalhar o teu trabalho. É nada, o que é isso? E o final, todo final de semana, eu trabalho na rua durante a semana. Mas no final de semana eu trabalho lá no pôr da Barra, lá na fecharia. Isso aí. É, então. Né? Aí eu boto a feirinha de sexta, sábado, domingo, com as mesmas... os mesmos produtos. Né? Com a tapioca, com a sola, com a farinha da roça, com a Ipi manteiga também, que é muito boa, muito satisfatória. E vem pessoas de longe de comprar com a gente que conhece o nosso trabalho, né? conhece a nossa história, né? que é uma história verdadeira, real <risos> e muito construtivo. Ótimo, boa sorte, obrigado. Obrigado. Valeu, fica com Deus. Tenha um excelente dia.